Bom, gente, beleza, meus queridos amigos. Hoje é sábado e eu tô postando esse vídeo. Eu tô deitado, que eu tô muito cansado, velho. Vocês não tem noção Mas é assim mesmo Bom, eu vim só dar um aviso, mano Eu não consegui, cara, terminar lá o quarto não, mano Desculpa aí, eu não consegui terminar Mas esse vídeo aqui eu não vou deixar muito em vão Eu vou fazer um unboxing, velho Vamos ver qual vai ser o feedback desse vídeo Se for legal aí vocês curtirem Eu, sei lá, eu trago mais, beleza? Mas o do, o do setup, infelizmente, não vai ser hoje Mas eu vou mostrar pra vocês aí Porque eu peguei um gabinete gamer, né? Mano, eu eu acho ele, eu achei legal, velho Assim, eu vi umas fotos dele e tal na internet e aí eu deixei pra abrir com vocês aqui Pra vocês poderem acompanhar, beleza? A especificação dele vai ser básica Porque eu também não sou profissional na área Mas quem sabe eu não pego amanhã e vocês me ajudam Demorou? Não esquece de deixar aquele like, compartilha E sei lá, mano, indica algum amigo aqui pro canal Tá ligado? Vai ajudar bastante Mano, o cara é tão... Filho da puta que ele faz de deitado na cama, tá ligado? Então é isso aí, mano. Então vamos levar em consideração, porra. Tô deitado mano, fazendo um vídeo, beleza? Vamos lá pro unboxing? É nóis. Bom, gente, beleza? Tá aqui o nosso gabinete ah. é, shooter. É um gabinete gaming da, da VX, né? É, eu não, ainda que nem eu falei pra vocês, eu não abri ele. Deixei pra abrir nós junto aí. E é isso aí, mano. Ele tem algumas especificações aqui do lado: é característica janela de acrílico, né? Ele tem um frontal 120mm, ele tem suporte de placa mãe ATX e micro ATX. No caso, eu vou estar usando uma 11.55 da Intel aqui, entendeu? Então, ele vai ficar legal. É suporte de cabo meneje tá agora não me fala não me pergunta porque eu não tenho nem noção é então painel frontal em plástico abs puta que pariu deve ser um freio fodido que ele tem né nossa que piada sem graça ele tem algumas baias né uma de 5.25 hum, 3 por 3,5, e meio 3 por 25 e meio painel frontal ele tem duas USBs 2.0 Um áudio HD mais microfone Se eu não me engano é em cima, né? E ele tem um USB 3.0 As dimensões dele e tal é dimensões do produto 3,75 x 1,76 por 420 Sei lá, deve ser legal as dimensões da embalagem tal, tal, tal Beleza, vamos abrir essa bagaça Porque eu tô na pegada de abrir esse bagulho aqui, mano Vou rasgar a caixa A caixa foi feita pra rasgar Não é verdade? A caixa foi feita pra rasgar A caixa foi feita pra rasgar Bom, eu sou a única pessoa que faz unboxing um no um quarto hein? Vamos abrir essa bagaceira aqui Tirar o gabinete Colocar em cima da cama Colocar em cima da cama o gabinete Fica mais bonito isso aí, ó oh shit oh shit, eu tô muito empolgado, tô muito empolgado, mas só o gabinete muito empolgado oh eu... shit gente eu nunca tive um gabinete novo era sempre usado sempre usado oh shit vamos usar o isso porque nós jogamos fora oh shit bom, ai caraca tá aqui o painel dele com as áudio Michael eu não tem os bagulhos para colocar o cartão né? E USB 3.0 USB 2.0 botão de reset liga, desliga, outro USB 2.0 ok? Um... Vamos lá, aqui em cima dele está essa Esse bagulho aqui. Acho que é para não pegar para dentro do gabinete. Não pega para dentro do gabinete. Aqui desse lado vemos nada, porra nenhuma. Atrás temos as baias da placa, né? Aqui a gente coloca a placa-mãe e aqui em cima a fonte. Bom, eu só queria que a fonte dela fosse embaixo porque os gabinetes. Sei lá de hoje ele são embaixo, esse aqui é em cima, mas não interferem nada. Aqui está o, o visor de acrílico, Essa lenda, tá no plástico, tá no prássico. Desculpa gabinete. Desculpa. Beleza. É, vamos abrir a tampa. Ele tem duas. dois parafusinhos aqui, aqui, que facilita das de soltar. A tampa de acrílico do gabinete. Vamos olhar dentro oh, tampa de acrílico com muito cuidado. A gente zaga a tampa de acrílico. Ali no dado, aqui vem os parafusos. Beleza, tá preso num bagulhozinho que eu não sei o que é. Os parafusos aqui. Ah, tá. Reserva hum, legal. Parafuso reserva, aí, você que perde muito parafuso Beleza? Ó, cara, é o seguinte Aqui tem uma Entradinha que você joga os cabos por trás Nossa, isso é muito show Joga os cabos da fonte por trás Do Do, do gabinete, né? No caso ele vem por esse lado aqui Nossa, aqui tá Os cabos, né? Do... Não sei se vocês estão conseguindo ver Ó, deixa eu levantar aqui Aqui estão os cabos do de áudio, USB, etc. Beleza? Não tem muito segredo Um ambiente básico, mas bonito. Vamos tirar isso aqui, eu vou tirar, velho, que eu quero olhar na frente dele. Ah tá, o cooler, achei. O cooler, gente, ele tá bem aqui na frente, nessa parte aqui, ele tá centralizado. Nessa parte eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Ó, consegue ver aí o cooler? Consegue, eu sei que vocês conseguem. Aqui os cabos que eu tava mostrando naquela hora, né? É, bom... Ele tem um espaço até é agradável. Minha placa, ela é muito grande, porém, eu acho que... Eu encaixo aqui assim, ó. Aqui ela vai... Fica legal. Vamos ver. Eu não uso leitor de CD, cara. Não uso leitor de CD. Nem de DVD, nem nada. Então, pra mim, eu acho que... Vai sobrar ainda alguns espacinhos aqui nele, viu? O cooler... Eu não sei se o cooler acende, cara. Eu não sei se ele tem LED. Ele tem... Deixa eu ver aqui. Ele tem... Aqui... ataque ah, tá. Aqui é na fonte. Ele liga... Ele liga na fonte, ó. Tem um cabinho, né? Um gabinete shooter VX. que da... eu falei pra vocês. Ele é um gabinete game. Da Venic, né? foi fabricante dessa desse gabinete eu procurei na internet algum boxing dele e não consegui encontrar ele é bem básico o que eu tinha que mostrar pra vocês é isso é, se você gostou aí eu mostro ele montado depois eu venho com o próximo vídeo mo montado para vocês verem como é que ele ficou beleza então é isso aí se já gostou mesmo que nem eu tinha falado deixa o like compartilha com os amigos Fala assim, cola aqui no canal. Porque ele é legalzinho, usando é bom. E é isso aí. Valeu, gente. Um beijo um abraço. Fim. Um Deus. É nóis.